Muito bem, muito bem, estamos de volta com você, né? É, e dessa vez a nossa história começa em 1976. É, aqui no Brasil estava despontando um jovem no meio dos evangélicos, que inclusive gravou uma música sobre as drogas, é, que chama Drogas Matam. Foi um grande sucesso da época, se despontou, virou o terceiro cantor gospel mais pedido do Brasil naquela época E fama, sucesso, era convidado para cantar em todas as partes do Brasil, na América do Sul inclusive E essa é, música, Drogas Matam, virou praticamente é, uma febre nacional, né? É, mais tarde ele veio a gravar aí mais alguns discos, né? E aproveitando aí o um ensejo, né, que o rei do rock tinha morrido em 77, acho que foi em 79 Naquela época, no meio da música evangélica, o homem era solicitado na, na, nos grupos de jovens das igrejas As músicas eram cantadas no, no meio das igrejas é, Praticamente todos os dias, a todo momento, é, domingo é, Enfim, era um sucesso, era um sucesso sem medida, totalmente dominado aí é, pela juventude da época, né? A juventude evangélica da época. Mas enfim, né? É, 76 começou a carreira, gravou o primeiro, gravou o segundo e foi se caminhando. E cometeu um, um erro fatal, né? É, praticamente no fim de tudo, né? É, porque ainda era uma pessoa no auge da carreira. Deixa eu ver esse, o que, que aconteceu com esse fundo musical meu aqui. Isso. Agora sim uma pessoa, numa auge da carreira, né, ele, ele, na época, 76, gravou Drogas Matam, Depois Minha Vida, Minha História, e Lindos Cânticos, e até que chegou em 86, ele gravou um disco chamado Novo Israel, que também foi uma febre nacional, vendeu demais é, pela gravadora e editora Califórnia de São Paulo, é, uma das maiores e mais bem conceituadas gravadoras evangélicas do país na época. E assim a vida seguiu né, mas em 86, assim que ele gravou esse disco o Novo Israel, é, já veio a notícia que ele estava com câncer na garganta E Deus tem os seus propósitos né, eu aqui morava aqui em Ribeirão Preto na época e eu fui testemunha disso né é, Além de conhecer o cantor eu fui testemunha do que aconteceu porque é, ali é, de vizinhos meu, morava do lado de baixo ali da rua Tocantins um casal, já bem simplesinho, mas usado, usado puramente nas mãos de Deus, um casal de profetas, que eles frequentavam a minha casa ali, eu de família crente, meus pais, todos eles crente, é, a família toda, e tem, quando foi um dia, é, o Toninho e a Elza chegou lá e falou, olha, nós, nós precisamos ir na cidade de Bauru, precisamos ir na cidade de Bauru, porque Deus está nos enviando lá para orar para um cantor que está... Com câncer na garganta. É, até então, esse cantor tinha pegado câncer, mas só que se escondeu da mídia, né? Praticamente estava tudo no anonimato, ninguém sabia onde estava ele. E o Toninho e a Elsa foi até Bauru, chegou lá, nem eles sabiam quem era, mas quando chegou lá, é que é, olhou e já reconheceu, porque era nome nacional na época, né? Eu só não vou citar o nome da pessoa. Porque ele é uma pessoa meio ignorante até hoje, e se um dia escutar essa gravação, pode me é, até inventar de algum processo, né, no caso. Mas nós não estamos aqui para é, defamar ou denegrir ninguém, mas somente para deixar aí uma, um exemplo, que a pessoa deve fazer as coisas justas e honest, honesta honestamente na presença de Deus, né. Porque a pessoa às vezes ele joga a benção dele fora a troco de uma mentira. Muitas das vezes a pessoa acredita na própria mentira que fala, joga a benção dele fora. E, através daquela brecha o inimigo tira, tira ele dos caminhos. Né? E foi assim que aconteceu, né? É, os nossos irmãos oraram em favor do cantor e determinou a cura. E Deus já mandou falar para ele que ele estava curado, né? que ele estava abençoado. Porque ele já tinha gasto praticamente em quatro anos tudo que ele ganhou, é, de 76 até nessa data. Já não tinha quase mais nada, já tinha vendido tudo, já. só restava um apartamento. E praticamente antes de, de, de despedir, o Toninho falou para ele, olha, só você foi curado, mas só que vai lá e faz um, um exame médico na hora que for comprovado pela medicina você vai e conta a benção não esquece de testemunhar que o nosso Deus que fez e ele praticamente fez ao contrário eles viraram as costas é, realmente ele foi curado foi, é, foi no médico, foi comprovado mas a gravadora quando chamou ele para a volta que ele já estava perfeito na voz a gravadora quando chamou ele para voltar eles entraram em rede nacional com uma, uma das maiores rádios que já existiu nesse país. Ainda está lá, ainda em Curitiba, que é a Rádio Marumbi. E simplesmente sentou na cadeira e contou uma bela mentira né, para todos que estavam ouvindo, que somente quem é, presenciou, quem estava perto dessa situação é que sabe da verdade. Né? O Brasil inteiro ainda está ainda enganado até hoje. Né? É uma verdade que poucos conhecem. Ele sentou na cadeira lá da rádio e simplesmente na entrevista ele falou olha, Eu estava cansado, resolvi dar uma parada na carreira quatro anos, agora estou de volta né? Ou seja, negou que Jesus deu a benção, negou da, da graça que ele recebeu Ao invés dele dar uns glória, dar uns pulos para cima E realmente reconhecer que foi o Senhor que fez tudo Que ele curou, libertou e agora para frente a negócio ia caminhar, mas caminhar com alegria Ele negou tudo ele, foi, ele fez o que a gravadora ele orientou, uma gravadora que gravava gospel, mas sempre foi mundana. Sempre foi a gravadora que o, o, nem o proprietário nunca foi crente. Hoje ainda está praticamente aberta, mas está falida, né? Há quantos anos já? Eu sei que daí para frente ele contou esse monte de mentira no rádio, na rádio Marumbi, e só que ele selou o destino dele, né? Porque Deus não deixa o homem se gloriar ou pegar a glória para ele, né? Deus não permite isso. Deus jamais vai permitir uma coisa dessa. Simplesmente o um homem de fama, o um homem que subiu aos palcos lotado de gente, foi aplaudido por muitas pessoas, caiu no anonimato. A gravadora investiu uma nota preta na época para é, lançar um disco depois disso, que chama Recomeçar. Só que foi o maior fracasso da história da carreira desse homem. Ou seja, a pessoa brinca com Deus. Ele paga um preço altíssimo. Ainda não pagou tanto ainda, porque ainda está vivo até hoje, né? Porque a pessoa que brinca com Deus é muito perigoso perder até a vida, né? Ainda contar uma mentira para poder disfarçar que, o que Deus fez na vida dele. Você que está me ouvindo nessa hora, é... o que, que acontece... Se você tem o, o triste é, O triste Defeito de mentir Para as pessoas, toma cuidado Toma cuidado, isso é um veneno fatal né? E outra coisa Quando Deus fizer alguma coisa na sua vida, não negue é, Fale Fale que foi ele que libertou, foi ele que transformou Fale somente o que ele fez Não precisa falar mais nada Que o que ele fez é o bastante Ele já fez muito pela sua vida Tenho certeza que vai fazer pela minha e tenho certeza que vai fazer na vida de muitos que der, é, é, der espaço no seu coração para ele agir, para ele entrar em ação. Ou seja, um cantor famoso jogou a sua carreira no lixo por causa que negou a sua fé em Cristo. É, mas se você não é cantor, se você não é nada, se você fizer isso um dia, você pode perder muito mais coisas. É, às vezes você pode perder aí, ó, até o diretor da sua vida, você pode ficar enrolado até a vida inteira e não conseguir nada na vida por causa de uma bobagem dessa. Então nunca negue o que o Senhor fez na sua vida. Nunca deixe de contar as bênçãos maravilhosas que Ele deu, deu na sua vida ou na vida dos seus familiares. Porque o homem que nega a Cristo é uma vergonha e Ele simplesmente está entristecendo os céus por isso. Muito bem, né? É, muito bem, tá aí. É, essa pequena história real que, que foi presenciada por mim, né? É, alguns anos atrás. O cantor está por aí ainda, só que caiu no esquecimento e nunca mais se toca numa rádio por aí, né? É, antes tocava direto, hoje nem lembrado ele é mais. Não posso revelar o nome da pessoa, é, pois é uma pessoa muito ignorante, incrédula ainda, parece que nunca foi crente e você sabe que ele pode apelar judicialmente. Mas fica aí o exemplo para você, nunca negue a Cristo, nunca deixe de contar a sua vitória, pois você está engrandecendo o nome daquele que é vivo para todos sempre. Deixe o seu like, é, obrigado aí por assistir o nosso vídeo e até a próxima.